Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou preparar uma receita que eu sou muito fã, que é aquela carne desfiada, cebolada com arroz chop sui. Putz, quem não gosta dessa receita? Eu sou o Bruno Oliveira. Bora nessa? Vamos cozinhar? Para a receita de hoje, não tem segredo, é uma receita fácil que você vai acertar. Se você seguir todo o passo a passo que eu der para vocês aqui. você seguir o passo a passo, acabou, não tem erro. Você vai ter uma receita, um prato lindo, incrível e maravilhoso. Primeiro, nós vamos começar fazendo a carne desfiada cebolada. E logo em seguida, quando a gente terminar a carne cebolada, a gente guarda e a gente começa a fazer o arroz chapsuí. Ficaram com dúvida? Não? Então vamos começar a cozinhar. Vocês viram como foi muito fácil essa receita? Não tem erro. Desde o início do vídeo eu falei, é só seguir o passo a passo que você vai ter uma receita incrível para impressionar qualquer um. E agora a gente vai para a melhor parte, né? Vamos provar essa maravilha aqui porque tá muito cheiroso, tá incrível, tá bonito isso aqui e com certeza vai estar tá muito gostoso. Então, bora lá! Galera, só tenha cuidado com uma coisa, tá muito quente isso aqui, mas tá muito gostoso, cara. A carne, a cebola, hum, tá uma delícia isso aqui. Você que quer impressionar alguém, faz isso aqui, cara. Essa receita que eu fiz dá pra quatro pessoas. Exatamente, dá pra quatro pessoas. Você pode fazer uma reunião com sua família, com amigos, um encontro a dois. Não tem erro. Como eu falei para vocês no vídeo passado, eu vou transformar você em cozinheiro. Sem erro, sem medo, sem nada. Vocês vão estar saindo daqui práticos, rápidos e eficazes. Vocês vão estar fazendo pratos incríveis. Vocês já fizeram o primeiro, o arroz carreteiro. Esse é o segundo. A melhor carne desfiada com arroz chop suí que vocês vão comer e fazer na sua vida. Então, se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo para a gente bater aquele papo legal. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Fui!